José, fica à vontade para apresentar as equipes, meu anjo. Vindo para a segunda partida desse dia de 15 Cup segunda 15 Cup segunda edição. E vocês que estão aí no chat, manda eu, quem quer jogar, hein? Opa, eu, eu sou a é, equipe vindo com o Tobirama Egger Biscoito do João, Last with Diana. Olá, Mateus o Iduduzinho. Tô levando oh, esse porra yes. do meu pai. <risos> Nossa, meu monitor desligou! Pera aí! vai pau continua, continuar, pau continua, rapaz. Não fiz merda! Meu Deus! Vai continuar, continua, eu pai, eu José. Vou... <risos> Tô levando esse porra do meu pai. Meu Deus voltou voltou voltou voltou nossa eu bati o pezão no fio ali <risos> galera então vamos lá na equipe azul galera apresento para vocês biscoito no top com Irelia não parei chove mais Irelia Pera aí, pera aí, aí, aí. mais as pera aqui. Vamos lá senhoras e senhores Apresentando aqui pra vocês um top site da equipe azul Tobirama de Iréria no top site Biscoito João de Volibir No mid Lost e Fidiana; E na bot lane Tristana e Amumu Lembrando aí Desiga que Tristana e Amumu Foi a bot lane da passada que deu full win E rebentou Na equipe vermelha temos Benet de Jackstop Chaculândia de Caim Startou sem lixo, interessante Cassiopeia no mid com Ash E Swain no bot, deu galinho Vamos voltar a sequência Que isso Marquinho, Gold não dá invade? O jogo começou e ninguém nem tentou Rapaziada do Gold aí, vocês não dão invade? Exatamente ah, galinho, é que... muito difícil Um invade do Gold, porque o Gold Ele é um elo bem consciente Mano, eu, eu daria invade Ali de qualquer forma, independente do elo Da galera, eu já ia de invade mano mas assim, às vezes eles estão se respeitando, ou o nervosismo bate. Alô, equipe, bateu aqui no radinho aqui. Dá pra acionar o drone pra aumentar a visão pra galera? Vou acionar oh, o cara. drone. <risos> olha o drone, olha no top side. Estugiu da Irelia pra cima do Jax. Trocação franca tá rolando, hein, José? Já rolou o um esporro, pai? Ele está ouvindo o áudio, não posso falar nesse momento. <risos> 40, a Raio te mandou 40. Código, que... olha no top. Aconteceu no top. O Kai chegou, deu W, mas não arrumou nada. A ele saiu com êxito, galinho. Galera, é a Riot, dragão garantido pra equipe azul. Dragão <risos> da montanha, mas nada demais, né? Vamos comandar, galera. Nada demais. Mandou... Olha o topside ali, a Irena no pra cima. Ai, estacou ai, o ultimate, perdeu ai, o quesinho Meu ai, Deus. Ai, se a Irene jogasse melhor, mano. NT. Galera, olha 당arque, na bot lane o, o Amumu deu o Zid um no Swen. Foi pra cima. Tem outra biluca. Acertou outra biluca com o estudo do Volivir. First Blood na mão da equipe azul, galera. First Blood. Olha no top side o estudo. De... Meu Deus, o estudo <risadio> da Irene. Mas ele tá indo <risadio> pra cima. Tá com o QC, tá com a passiva estacada. QC o ataque mais um, o Jack ah, saiu, o Chacolante tá por perto com o seu cair, mas a Cassiopeia também subiu, fecharam a Irelia, 3v1 na situação, Tobirama, vai aparecer o Vanimir Rio justamente com a Ari, abatendo o Chacolante de cair. Ari no time, Cassiopeia no time, é, time, congelou todos, o Jack indo não. pra cima, mais uma aqui, a Irelia tô ficando sem ar. alguém ajuda. <risos> Nossa, <ali> olha <risos> <super> olha <risos> galera. Nossa, velho, faltou respirar, quase que eu desmarro. Opa, suspeita de smurf detectada, Nossa. viu? Suspeita de smurf detectada quem, no mid, um triple kill tanto quanto suspeito que Gold não costuma fazer. Ari, foi o que a Pitbull é? Não, no, no, no Gold já tem triple kill, galera. No Gold já tem triple kill, fala aí, No é Gold já rola umas play mais elevada? Não, rola, rola. O que é Gold rola, aí? Gold dá triple rola, kill, rola. família? Não, o Gold um o que é isso? não, ó, oh, beleza. Não, rola sim, velho, rola sim, que é isso? Falso, falso VAR, falso VAR, foi só um fake, fake news. Bar. Vou ajustar Apagando. o programa aqui pra ah, ah. Ajudado, família, fica <risos> paz Valeu, Rubens,brigadão pelo Prime, tá rolando trocação. O Caim contra a lá no Arauto, ultimate do Caim. O Jax tá rolando bastão, mas não conseguiu pular, o Caim vai é pra cima. Vonibir usou o ultimate para sair, mas acho que o Arauto vai ser da equipe vermelha, hein, Garinho? Calma, a, a é aí tá isso? chegando, ela vem na contenção, a né, eles stunou um, eles tão, todos eles querem muito o Arauto. W, da... <risos> todo mundo muito empolgado! Nossa! Olha que Nexo o V1 agora contra o Volibir, vai maçando, tá correndo, tá caitando! Oh, Neutralizado, oh, triple oh, kill oh, da Cassiopeia e arauto pra equipe vermelha, hein, Caicão? Olha o crossmap no bote! Olha no bote, galera, o um dive! <risos> ei, ei! Eu preciso ir no banheiro, hein, galera, vocês seguram? Pra lá segura, Marquinhos. Eu vou dar uma nhjada. Eu tô né? muito apertado. Já volto, já volto. A equipe sim, vermelha tem chance, rapaziada. Ah, Eu tô vendo o tá quatro vindo. Com. O Chacolândia tem muita raiva. Ele errou o W e saiu saindo. Tá, tá o Aldo subindo para cima no bote. A um um na para cima é, também é isso. Virou estatística. Virou estatística. Não é assim que se joga LoL. Não, é só cabeçada do Arauto mesmo. Olha o que entrando na lado. Tem estruturas aqui. Tá bom que a vida dele é o cara tá eles vão não ver um insano, o Benete usa o eu tô virando, mas continua pra cima, usa o... Benete, deu-lhe um ataque aqui na A gente consegue aqui. Ari, olha no Mid o da caçou-pera no 3! 3, enraizado, Caikan, Kaikan Shutdown na mão da Ari, e pelo visto tem jogo, hein, José. Falta um inscrito para bater 100 mil inscritos. Quem um quiser inscrito, se inscrever, fica à vontade. Um Caralho, o Galinho spamou o tryhard. Olha no mid. Bem rápido. O cara tomou triste. Olha no top. Benete contra a Irena. Estacou nos mina. Gostou os Gucci, mas perdeu um pouco, o Qzil. Olha já, o Volibir bate. chegando. <risos> Ultimate do Volibir, Vai tentar ir para cima. Vai pegar, mas acho que não vai ser efetivo, hein, Caicão. É, então ele conseguiu a fuga, infelizmente ele ficou com o... Olha o abate, tempestade, é um Volibir garantiu o abate e a equipe azul está tranquila, José. É a equipe azul é mostra quem a Olha a Bilu ganhou <risos> mid! Finalmente dois jogadores disseram do nada. Matheus pula para cima, charme no Suê, eliminação dupla para a equipe azul. Flávio e Diana tanca na torre, vai sair com muita pouca vida as zonas na sequência. Caramba, isso, meu, José é muito bom, mano. Que isso aí, então, João. Muito mano, bom, muito bom, mano. Mano. Olha a ideia é estacando a passiva. José da Boys Estudil não pegou, pega, não pega, batido. Não teve chance para a hein, Caican. É, ela não, não tá sabendo muito bem como controlar as waves da side, né, pra poder se movimentar bem no jogo. Miram, então, mano, você, que que se fosse você, no lugar deles, vendo o jogo ah, seria diferente? Olha... Seria, muito pior. <risos> da Olha a trocação da... no bot lá no Rio. Ambas as equipes estão se enfrentando. Ultimate <risos> da Irene, Ultimate da Cação <risos> Pé. A Mumu foi pra cima. Ultimate da Ari vai buscar o Chacolante aí, Edeu José. <risos> <risos> <risos> <risos> Buscando o quatro abates. Um equipe azul, Olha, eu atropelo! Do relógio É longe, pessoal, é um trem carinho! Meu Deus, Olha os olhos! Ó... É pior, Paro, é iniciado pela equipe azul, galera! Vambora! posicionar para esse barão segundo barão do jogo 30 minutos no relógio Caim tá morto não tem como ter mais da equipe vermelha mas os se posicionam para uma luta não querem deixar isso de graça o Kini já dá um desandando no O the O Barão fica para Tristana o Bennett e o Kinnis vão abatidos o William fica no meio do barão vendido e enquanto isso ali o Lost de Diana vai matando todo mundo na parte inferior Ace para a equipe Esse, azul. digo aqui, hein? Cabô. Acho que é um GG, Marquinhos. Acabou, galera. Bem analisado pelo José aí. Baron foi garantido. Todos os da equipe vermelha foi eliminado. <risos> então eu acho que agora só resta o Nexus, viu, galinho? <risos> e eles vão batendo no Nexus <risos> e é! GG, <risos> Vitória <risos> da equipe azul! Vamos para a próxima, galera!